secretário do DF Legal falou ontem que se as pessoas tiverem de fantasia nos bares, os bares vão ser punidos. Quer dizer que agora o governador tem superpoderes sobre a vestimenta e a roupa das pessoas? O DF Legal agora vai fiscalizar se as pessoas estão com glitter no rosto? O governo, de alguma forma, ameaça as pessoas sobre estarem fantasiadas e aí eu quero fazer justiça. Isso não esteve presente na fala do secretário da Casa Civil, do secretário de Cultura, Bartolomeu, que também estava na coletiva. Mas, foi uma mensagem errada, porque hoje, parte da imprensa divulgou que tá proibido fantasia no carnaval. Eu falei ontem com o secretário de cultura, falei com o secretário da casa civil, é preciso que o governo esclareça. A secretaria do DF legal, que gosta de derrubar a casa, que toma um monte de medidas arbitrárias, ela pode muita coisa pela lei, mas ela não pode fiscalizar a fantasia de ninguém. Se o governo autorizou certos tipos de evento, que o governo respeite seu próprio decreto e não faça uma coletiva sinalizando algo equivocado. Além de uma contradição enorme, tem uma incoerência e um desrespeito com o setor que mais sofreu nesse processo da pandemia.